Chega de samba. Sinto a balada, minha calma, embriagada, minha alma, efeito da sua sedução, oh, minha romântica, senhora tentação, não deixe que. Neste vendaval de paixão arayara, arayara. Oh, oh, oh, minha romântica senhora tentação Não deixe, não deixe que esguir, eu venha sucumbir Neste vendaval de paixão arayara, arayara. Jamais pensei em minha vida Sentir tamanha emoção Por ironia não me resta fantasia, vestida de obsessão, larar Mas te confesso que me apaixonei, será uma maldição, não sei. Sinto abalada minha calma, Embriagada, a cada minha Sucumbi, neste eu vendaval de paixão. de paixão oh, oh, oh, oh Minha antiga senhora tentação Não, não deixes de que eu venha sucumbir Neste vendaval, vendaval de paixão Jamais pensei em minha vida Sentir tamanha emoção vestida de obsessão, Lararayara, mas te confesso que me apaixonei Será uma maldição? Não sei. La, lá, lá, lá, la, lá, la, lá, la, la.